E aí clã aqui, hoje a gente tá vindo pra Eterna Noctis. Metroidvania é sensacional pra PC e multiplataformas, foi altamente recomendado aí pelos amigos do canal, e vamos lá brincar um pouquinho, hoje talvez é um vídeo longo, porque as áreas são imensas. O tempo é Olha só que legal. É o a abertura do jogo é dublada, português. No o jogo início, está em português, português também. O caos. Mas Tem sinceramente, uma uma ó... Saber como é que é aqui, né? <risos> Ilavaminta santuário dos reis. Visualmente bonito. É. Então, então, o, a abertura é dublado, mas os personagens eles falam essas bobagens assim, né? Talvez não seja nem bobagem, seja algum idioma que a gente não está reconhecendo personagem esse bonequinho com capa, para não me engano ele é um rei algo assim. Vamos lá fazer o tutorial, entrar numa outra dimensão para fazer o tutorial. o idioma que eles falam seja latim Algum advogado é assistindo consegue reconhecer é oh. um pouco longo Que beleza. O combate do jogo é legal, o visual é legal, a música do piano também é boa oh! Vou tomar um desacerto no tutorial Não decepcione, vou assaltar. Muito bem, cheio de caveirinhas ao fundo. Isso já é pra valer, já tá valendo. Primeiro slime. Tem botão pra caramba Derrotar os inimigos É essencial? Sim Porque você ganha... Tá vendo que tem uma porcentagem ali no rodapé? A Essa porcentagem ela vai aumentando Conforme ela aumenta você consegue fazer upgrades quando chega a 100 Você ganha tipo um ponto você pode investir no seu personagem. Eu acho muito dramático o dano que ele toma. Pegamos pontos de habilidade curiosidade é que se você, por exemplo, for derrotado e não tiver um ponto de habilidade você perde, a porcentagem, se eu não me engano, pode, consegue até resgatar ela Mas você tem esse contratempo aí, tem esses fragmentos de coração, fragmentos de várias Suribase coisas e Fazendo pontinhos, quanto mais forte fica melhor. Ação de saúde obtida. O personagem é um pouco curto. Também tem outra, tem a moeda, né? Tem um burro. Tem umas plaquinhas tentando ajudar, mas ele é um bom metroidvania, dá para se perder. Eu gosto de encavalar os diabos, acho engraçado só. som. F! M. Aqui a gente consegue ver as coisas, você tem missões, tem isso aqui coleção, nossa coleção está travada. Tem o progresso, tem coisa para Dedel fazer, é um jogo de mais de 20 horas as joias que você pode equipar e ficar mais forte tem os famosos pontos a coisa que a gente quer é dano Como sempre é o mapa também ó é escuro mas da hora é importante Criaturas gigantescas lá no fundo. Mesmo os inimigos falecendo sozinhos, você ganha experiência, né? As Só vamos, só vamos. Vamos matando as geleinhas. A gente já consegue matar eles com só duas pancadas, ainda bem. Não precisa gastar tanto mouse A gente pretende... O templo dos Reis Os templos dos Reis tem tipo uns desafios O é que eu entendi Velho, nova missão temos uma chave e a gente já vai usar essa chave. Um desafiozinho, nossa alteza, os reis. A gente sabe que é a moeba branca aí, posto é caixão. plataformas mais finas você consegue varar com as mais grossas não. É mesmo? tá muito torto hoje hein? tem um bagulho Essa, as plataformas muito finas elas derretem Primeiro contato Fragmento da Almas Da hora, tem uns negócios escritos Será é que tem a ver com o idioma que eles falam? Não falta muito, é um baita desafio. Ó oh. o o cabelinho dele até voa. Agora a gente tem o peixe. Beleza, parabéns. Feito. Tempo dos Rei A Aposto que era muito importante falar. Cadê o troninho? Vamos ver se tem algo para fazer. Aqui é o nosso avanço. Beleza? Mais rápido. Vamos usar a cura. Eu tinha experiência de enfrentar um bicho desses aí de trás, mas infelizmente. Não é o que vai acontecer, pelo menos se enfrentar. caminho leste Estão pegando todo o dinheiro e agora sim a primeira área brusilhada esquecida tem segredos ó tá vendo que beleza Era secretas com desafios Era é muito dramático quando ele perde vida. Um inimigo parece perigoso. Temos aqui um baú. São de saúde obtida, mais riquezas, né? Oh. Será que ele usa o mesmo engine do Guacameli? Tem algo assim nele que me lembra um pouco A movimentação. O Kakaussou! Resumidamente, esse cara é um vendedor. É muito diálogo, né? Você gosta de diálogo? Se você gosta. E diálogo é o jogo. Você vai gostar. O Kakaussou! O e maquenta. Não é muito. Não é muito comum achar os troninhos. para usar os pontos. Então. Tem que ter um certo cuidado aí. Viu? se aqui. A setinha está apontando para baixo. Tem uma chave. Chave do comerciante. Olha que beleza. Vamos ao ponto. Chance de acerto crítico. Aumento a em todas as armas em 20% eu quero usar aí vamos dar tá dano tem então, 30% de dano a mais que maravilhoso Um dos itens lá que o, o cara estava oferecendo era Olha lá. uma fortuna. ganhamos pontos. Oh, vamos. Se não me engano esses pilares eles indicam Municipal. Não tem nada pra cá. Eu não sei quanto tempo vai levar esse vídeo, mas a gente pretende pelo menos chegar num chefe. Pelo menos, pelo menos. Mapa. A gente atualizou o mapa. O cara passou a perna na gente, hein? Beleza, tá mostrando aí que baita caminho Vai ficando mais difícil subir de nível mais 30% de dano vamos usar o negócio poçãozinha o morcego é abominável parece que tem é uma bocona ou eu não estou vendo direito, sei lá sempre perde um pouco é um upgrade de um imã, acho que deve ajudar a não perder tanta coisa muralha leste olha só que beleza a coisa já começa no máximo da repugnância agora é um pouco mais fortes, parece. Acredito que esses pilares que saem foguinho é tipo um save. Poção de saúde era o que precisávamos. Por enquanto está tranquilo. Legal que tem vários efeitos, né? Visuais, é bem bonito, é bonitinho. Um das músicas horríveis. Nossa! Estamos no bico do robô. Fragmento do espírito das almas obtido. Dá pra ganhar um pontinho, né? Ixi, vai ser difícil. Né? Corta caminho, é um corta caminho. Bom, muito bom. Nossa. Dropa uma poçãozinha pra gente, dropa. O que eu queria, muito obrigado. Vamos tentar ter um pouco de cuidado, né? O som também é bem, bem bom, viu? E triste. Criaturas. Os passos do cara. Tivemos um ponto assim fica mais fácil. Tem mais um corta-caminho. Ah, quando a gente obtém um ponto, isso eu não tinha reparado Quando a gente obtém um ponto O nosso personagem recupera Todo o HP Olha só que legal A gente está jogando Normal, tem um modo mais difícil Se eu não me engano, os inimigos Ficam Mais pesados oh. E tipo As áreas também ficam mais desafiadoras, por exemplo, essa aqui fica com uns uns espetos, umas serras. Vemos mais uma bolinha de energia. Tá vendo Tem essas serras assim. de saúde obtida, vamos tentar tomar menos desacerto. Quanto tempo será que já estamos jogando? Pouco tempo não faz. Deu bagulho. Confrentação no começo é. os inimigos de uma vez, que bom. Esse aqui tá mais fácil por enquanto. Pensem é assim, a gente tá jogando no normal e tá complicado. Imagina no é difícil como é que não é? Mais uma bolinha, abrir todos os caminhos. Tem muito olho, né? O chefe deve ter a com isso aí. Uma criatura medonha, feita de olhos. Tá pegando. Puta, faltou uma chave? Deve ser lá em cima. Deve ser para a esquerda, igual a gente fez, tem que ir para a direita. Provavelmente. Então vou fazer um corte até lá, viu? Bom, agora a gente está indo para a direita. Ver se acha a chave. A coisa que eu. Nossa, que dramática. Coisa que eu achei interessante, olha, só tem um negócio de espelho lá em cima. Os inimigos não voltam. Independente de você revisitar as áreas. Isso aqui tá com cara de ser difícil. Meio embaçado, hein? Dá pra calibrar a altura do pulo. Mesmo assim. Vem assim. Nossa. Nossa, no <risos> tomamos. <risos> Perdeu uma porcentagem. Odeio isso, perdi um fragmento. Esperamos a porcentagem. Olha o olho para tudo que é lado. É, eu estou muito ansioso. Parece. Vou tentar pegar aquilo ali. Será que isso aí que a chave? Parece, parece um batom. Um fragmento de espelho e aqui sim é uma chave da muralha. A gente pode voltar lá. Essa é aquela barreira que a gente encontrava. Como a gente faleceu, os inimigos voltam. Tá bom não, né? Tá bom, não. Recuperamos nosso HP e abrimos a porta. Agora é o chefinho, né? Aqui que da hora. Tenso, nossa, nossa, nossa, desculpa. Nossa, essa beijoada, hein. Estamos já no final. <risos> Não é muito fácil. Não perde nada quando é derrotado no chefe. Bom, bom. vezes então, será que tem que acertar ele? Porque é bastante, né, né, As plataformas, cara! Oh, não! Não! Bastante nele não. Não cedeu. Segunda fase. Ué. Acabou? Tá joia de sangue metida. Minha joia de sangue está sedenta. Agora a gente pega as bolinhas ó. Um vampirão mesmo Agora o jogo começa a mostrar Você pode optar por direita e esquerda né? Múltiplas áreas, múltiplos personagens personagem vai ficando mais forte A gente vai encerrar o vídeo por aqui É um bom Metroidvania, eu recomendo ir jogar Valeu pela recomendação dos amigos, do clã. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se inscreva no canal, deixe nos nossos vídeos. A gente joga jogos como esse, jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixe um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo o possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.